Oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse nosso bonezinho do Brasil aqui. ó. É uma peça rapidinha de fazer. Você vai ver como é fácil de fazer. Vamos lá então. Mas antes da gente ir lá fazer essa peça maravilhosa aqui, eu vou ensinar você como fazer a sublimação, tudo. Antes disso, eu queria pedir para você um favorzinho aí. Vai aí, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo. E deixa um like aí pra ajudar a gente, tá bom? Assim, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e sempre que eu fizer vídeo novo, você é notificado. Também ative o sininho aí, tá bom? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, tem meu Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar você por lá, tá bom? Então, bora lá fazer essa peça, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Agora, aqui vamos fazer o nosso bonézinho. Mesma coisa, tá? O boné a gente vai usar o tecido que a gente fez a camisa, o mesmo tecido. E a gente vai usar uma manta R1 para ele ficar mais. durinho, né? Para ele ficar mais durinho, tá? A manta a gente corta depois, tá? Depois a gente corta o... Eu vou aproveitar esses pedaços aqui. Então, a gente corta depois, tá? Então, vamos lá. A gente corta e coloca na peça. Vamos na prensa? Vem comigo. volta aqui na prensa. Bora colocar nosso tecido, como a gente fez com a camisa, no vídeo da camisa, tá? E bora colocar nosso boné aqui. bonezinho bonézinho daqui tá agora é só a gente cortar e prensar na manta r1 agora lembrando que esse aqui você tem que cortar duas vezes né então eu Agora, aqui, eu tô cortando pra gente cortar o nosso, a nossa manta, tá? Então, eu tô cortando o um molde aqui do papel que a gente fez a sublimação. Então, tô aqui, cortando o um molde. E o forro, a gente vai fazer no branco, tá? Ou se você tiver tecido verde, você pode fazer no verde, no amarelo. O forro, você pode escolher. Bonezinha, tô fazendo tamanho um um e dois, né? Que é, esse aqui é o tamanho um e dois ele tanto dá pro um quanto pro dois, é só colocar a regulagem aqui tá? vamos cortar aqui o nosso antes de tudo a gente vai pegar vamos cortar primeiro a nossa manta, tá? Nossa manta cortada aqui. Vamos cortar a manta do chapéu, do, da parte maior aqui também. Deixa eu pegar os alfinetes. Melhor para trabalhar. Cortamos na nossa manta. Reservar a manta ali, vamos pegar nosso tecido aqui. Eu gosto de fazer assim, tá, gente? Aí, vai de vocês também, tá? Vai mais tecido, tá? Mas, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de... daí cortar Mais que esse tecido é aquela malha fria, ela anda bastante. Então, eu prefiro fazer assim, que daí eu consigo cortar as duas do mesmo tamanho certinho, tá? Muito rente. Mesmo colocando o alfinete, ainda dá problema. Vocês estão vendo, né? Pronto, cortamos, agora vamos, eu vou colocar o nosso, a nossa manta na peça. Essa peça ficou assim. Vamos prensar aqui também. Cadê outra parte? Essa parte aqui vai para costura, junto com essa aqui. Vamos prensar a aba também. prensado tudo feito aqui, agora, bora pra costura. Bora lá. Então, vamos fazer o nosso bonezinho. Então, aqui. Vai precisar dos materiais que eu já mostrei lá. Aí, um focinho de porco. Se você tiver verde ou amarelo, é melhor, tá? Aqui também o nosso... Nosso cordão também tá se tiver verde ou amarelo, também é melhor e bora fazer a nossa peça, primeira coisa, vamos fazer a nossa aba aqui tá passar uma costura, deixar só em cima aqui pra gente virar a peça. Colocamos a peça. A linha amarela é melhor, tá? Aqui a gente vai passar uma costura de segurança, tá? nossa a aba já tá pronta agora vamos fazer aqui o nosso Vou fechar aqui essa pence Em cima. Ah, vamos colocar a nossa aba aqui, achar o meio aqui fazer um pique, achar o meio da aba aqui também, fazer um pique pique, com pique aqui. Vamos pregar a nossa. Aba. Pegamos a aba, agora vamos pregar o nosso forro. Como vocês já sabem, eu gosto de colocar alfinete. Pra deixar bem seguro. A aba vai pra cima, tá? Vai pra dentro, aliás. A gente, antes da gente pegar o forro, a gente tem que fechar a pence do forro também, né? Já ia esquecendo. Então, vamos fechar aqui a pence do forro, tá? Aqui. Mesma coisa que a gente fez na peça principal, tá? Vamos, Vamos colocar alfinete aqui para colocar o nosso forro aqui. E vamos pregar tudo, deixar só aqui embaixo aqui pra gente virar, tá? you <laughs> alfinetes, vamos dar piques aqui, ó. Feito isso, a gente vai virar a nossa peça, tá? Viramos a nossa peça, agora a gente vai prespontar. vamos dobrar aqui pra dentro, tá? Pra dar um acabamento... A gente vai precisar espontar a peça toda. Aqui a gente já vai... Nosso bonezinho tá assim, agora é só a gente aplicar o nosso cadarço... corcinho de porco aqui, aqui no nó que a gente deu, a gente vai dar uma volta aqui, tá? Que ele fique livre, tá? Que o nosso cadarço fique livre, Ok. Solto assim. Agora, aqui, mesma coisa, tá? Ó, vai dobrar aqui pra dentro e vai passar uma costura aqui. Tem que deixar o cadarço solto, tá? Aqui não ia ficar solto tem que ter esse cuidado do cadarço ficar solto, tá, gente? Pra você regular o tamanho, né, certinho. É um bonezinho muito fácil de fazer, tá? Você faz uma produção grande com ele. Aqui também, tá? Dobra pra cá. nosso bonezinho do Brasil tá pronto. Olha só como que ficou. Uma gracinha, né, gente? Esse aqui é o tamanho 1 um e 2, tá? Olha só. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar a copa aí, gente. Bora aproveitar a copa, tá bom? Então, é isso, gente. Beijos, até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!